Fala, galera. Beleza? Leandro Fonseca aqui. Galera, eu estou fazendo esse vídeo e esse áudio para te mostrar um passo a passo como você vai participar é, dos eventos Discovery e do grande aniversário da nossa grande indústria é, Junesse Global. Você não pode ficar de fora, precisa levar o maior número de pessoas para que a tua organização entenda a visão do nosso negócio para os próximos anos, é fundamental você estar presente, ok? Então você vai colocar o teu website, no meu caso, leandrofonseca.jonesseglobal.com, você vai colocar o teu e vai em login, como se você fosse entrar no ambiente virtual, login e senha, colocou o teu login, colocou o teu password, vai logar, ele vai entrar no teu ambiente virtual, esse escritório é fantástico, explore o máximo esse escritório aqui que é algo incrível. Você vai em só para membros, em eventos. Olha que incrível, galera. Vai abrir aqui a agenda de eventos da Dionese no mundo inteiro. Olha que fantástico. Janeiro, aí todos os eventos. Se você tem é, sócios ou prospectos em outros países, você pode entrar aqui e ver a data, o local e passar para as pessoas. Okay? Vamos para o que interessa, que é fevereiro o exemplo. É, exemplo, olha aqui. Nós vamos fazer a compra do ingresso. Do Discovery em Porto Alegre. Mas antes quero mostrar para vocês. Ó, fevereiro, Discovery em Porto Alegre. Você vai achar a tua cidade aqui. É, tua cidade, o teu país. Março, abril. Abril, galera. Olha só. 6, 7 e 8. inauguração da Arena é, Junesse. É, e aniversário de um ano dessa indústria aqui no Brasil. Você não pode ficar fora desta grande, deste grande aniversário da Junessa, ok? Vamos voltar aqui que eu vou fazer a compra do ingresso de fevereiro. Você vem em fevereiro, a compra do ingresso aqui na cidade mais próxima onde eu estou, que é Porto Alegre, ok? Então você vai, olha que incrível, no mesmo dia tem evento na Rússia, Singapura e Porto Alegre Brasil, Rio Grande do Sul. Você clica em cima, vai abrir essa aba aqui, essa janela, esse site, você vai... Em registrar, okay? você vai fazer o teu registro e vai comprar. Já aparece o teu URL aqui, o teu password, no caso o meu tá gravado, se o teu não tá, você coloca o teu URL e o teu password e loga. Login. Logou, você vai marcar o valor do ingresso aqui. Ele salvou e vou em Next. Okay? Já apareceu o valor ali. Next. Você Escolhe o um método de pagamento, né? se você vai pagar por cartão de crédito, Paypal, enfim. É, cartão de crédito parcelado, no meu caso aqui cartão de crédito. E você vai em submit. E você vai fazer a compra, ok? Vai colocar aqui é, todos os seus dados. Vou colocar aqui os dados do meu cartão, ok? 49, 14, 12, 90. Então aí, ingresso garantido, comprado, nos veremos na Discovery e nos veremos no Rio de Janeiro, nesse evento fantástico, fabuloso. Forte abraço e até a próxima.